E aí pessoal, beleza? Aqui é o senhor Titia, trazendo mais um vídeo para o canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa o seu like, se inscreve ativa o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos que saem aqui para você. Mano, esse vídeo eu vou trazer uma evolução, que é a segunda parte da última evolução que eu fiz no BDT 10.2. Foi que veio mostrando o servidor, mostrando a evolução básica. Essa evolução também vai ser básica, porque eu tô fazendo a evolução etapa por etapa. Se você apoiar e tiver curtindo a evolução, Fazer, você vai deixar o seu like, vamos tentar bater a meta, uma meta aqui de likes. Vamos tentar bater uma meta de 80 likes aqui. fim em vocês. E compartilhe esse vídeo em alguma comunidade, em algum Facebook aí que uma página, não sei, ou num grupo. quem DDTank, as pessoas que jogam DDTank, gostam do servidor. Esse DDTank aqui, o DDTank 10.2 é do Walker. O link vai estar aqui ele vai estar fixado nos comentários, porque eu não vou estar deixando o link na descrição, porque isso atrapalha na divulgação do vídeo. Um desempenho também, mano, pra, tipo assim, alcançar novo público, entendeu? O Nick é muito bugado aqui no YouTube. Eu fui ficar sabendo disso depois que eu fiquei pesquisando umas coisas aí do YouTube. tem que ver, focar mais um pouco aqui. Mas, enfim, vamos é, ir pro intuito aqui que é o vídeo, a evolução. A evolução, como eu disse pra vocês, não espero uma evolução super foda. Mas galera, vai ter uma evoluçãozinha que você te agradar, então assiste o vídeo até o final. Se você curti, deixa o seu like e comenta aí, beleza, meu amigo? também se você tiver aprendendo a evoluir, aprende aqui pro porque vou evoluir devagarzinho aqui, mano. Daí se você tiver uma dica pra me dar, deixa nos comentários que eu posso usar ela pra poder evoluir, entendeu? Bom, vamos começar aqui, o, pra montaria aqui na última evolução, eu parei na vassoura dourada. Uma coisa que vê até legal, agora a gente vai ir pro peixe, né mano? Vamos pro peixinho aqui, tudo, vai daquele esquema. Espero que vocês estejam curtindo essa evolução que eu tô fazendo aqui nesse servidor 10.2. Como forma de retribuição, deixa o like Se você quiser interação melhor comigo Ou conversar comigo, no Instagram mano, Ele tá aí no canal, é só caçar aí Você acha, beleza? Eu não posso deixar mim aqui na descrição Então não vai estar tá na descrição não, galera O máximo que vai estar, tá, vai estar tá o, o negócio aí do, é, do Instagram né? Se você quiser mencionar lá, mandar um Direct, tá aí na descrição Beleza? Então, é isso aí, né, mano? Tem minha página no Facebook também No X Diretor Henrique tá moleque diria que o senhor Tietchê, é só entrar lá. Ó, vai dar pra gente fazer umas coisinhas básicas aqui, não é umas coisinhas tão fevante assim que vai pegar muito FC. Mas vamos tentar aqui, né, eu vou ativar umas figuras aqui, se né, pra ativar. Vou aqui. Sim, aqui do Free Fire, essas coisas que eu tô evoluindo aqui, onde que eu consegui? Foi lá no evento limitado, que você pega lá você não sabe onde que é, eu vou mostrar aqui pra vocês porque alguma galera aqui do meu canal tem algumas pessoas que não conhecem eu posso mostrar pra vocês aqui, não custa nada, né mano? A galera já ó, sabe onde que tem eu já pega o evento se você que é novo, mano, aqui no canal, se inscreve se você veio ver de outro vídeo aí, de DD Tank, já se inscreve aí fiz uns PVP aí pra conseguir essa quantidade aqui tipo, tudo bem agora eu vou dividir isso aqui, ó XP aqui vou colocar... 23 e vou tentar aqui, né, galera? Eu não vou ficar tão forte nessa evolução, mas vamos ver quantos que 25. Ó, oh, peguei nível 30, esse era o meu objetivo até o momento aqui, né? De fazer algumas evoluções, porque a partir do nível 30 já libera algumas outras coisas para você evoluir. Nível 25 é muito foda, porque às vezes não libera nada, mano. É, tipo assim, o pós espírito de luta só libera nível 30, daí a gente tem de upar, né? Vamos ver aqui se vai precisar do revogar para poder o pause de luta que sim é precisador revogar esse negócio aqui né mano eu não posso falar o nome porque você sabe como que é o youtube, YouTube ultimamente não pode falar nada relacionado a palavrão porque tá ligado é muito foda mas tudo bem né mano a gente tá evoluindo devagarzinho aqui e não tô tendo muito sabe pra poder fazer evolução porque eu trabalho né galera mas eu vou tentar né mano não vou fazer aquelas evolução que vocês esperam assim ó de muita com muito consumo né mas pode ficar uma evolução ó, se vocês me dar dica e falar nossa tá fazendo uma coisa errada podia estar tá fazendo isso aqui ó vai ter que ficar mais forte vou comentar mano que eu, ouvi, eu vou ver se eu e vou entender o que tá falando vou tentar que vai ficar aqui na... no vídeo é evolução por fácil ok enquanto no momento tem isso aqui vamos pegar essas contas que tem aqui ó beleza já pegou 20k de fc bom evoluir devagarzinho eu não vou fazer aquela evolução assim pra vocês falar. Nossa, que vocês falarem não vou, é, vou ir devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho a gente consegue mano vou ver aqui mais aqui que dá pra gente evoluir a gente upar o treino também decidi fazer esse videozinho aqui eu vou fazer vídeo por vídeo na madrugada vai ter um vídeo aí pra vocês na madrugada não, na madrugada eu vou fazer um vídeo e sempre vai ter vídeo aí pra vocês, beleza galera? Então apoia mano, apoia sentando o like aí compartilha no vídeo. e compartilhando o vídeo. Seja uma ajuda grande. Se você quiser se tornar membro, se puder acompanhar live privadas, você pode. vai poder querer interagir melhor comigo aqui. Tudo bem, É ah, isso aí, né mano? Vamos pegar essas coisinhas aqui, Tá tendo um momento pra nós. Beleza, a gente já abre. Vou ter que de revogar, devido ao que ver os espíritos de Buda. Quando você upa aqui, os espíritos de luta parece que. Sim. É, você. Vê qual que é Vou ver qualquer aqui. Não tá? Não. É esse aqui. Esse. Esse. E. isso. Esse. esse. Esse aqui eu acho mais bonitinho. Chama-se de... Zebrus. Vou falar o nome certo, se não me engano. E. É no momento que eu tô tendo isso, né, pra poder evoluir tá dar uma revogadinha aqui. Beleza, né, galera? Revoguei aqui. Vamos falar os scripts de luta aqui que eu falei pra vocês. Aí, né, mano? Fadinha aqui de verve. Tempo nível 35. Vou colocar também. Nesse vídeo mesmo. Por exemplo, inscritos de mil. Galera, eu vou dar aqui um acelerado no vídeo colocar uma música de fundo. Então, deixa o like aí. Se você quiser saber o nome da música, é só pedir que eu falo pra vocês nos comentários. full 4 o espírito de luta mas quando eu olho pra essa arma aqui, mano é fora, dá uma fodida é meio estranho na de zoom, <risos> tudo bem, né? Ah, eu tô com 200 mil de FC pô, é 20k com muita certeza tô muito bom com o número, sério a 2020 a é sincero <risos> tudo bem se a gente colocar todos os espíritos de luta full 4 momento deu né mas tá bom conseguindo devagarzinho imagino que dê pra que vai ficar mais forte lá pra frente ó próximo vídeo galera de evolução vai fazer o que a gente vai fazer esse aqui ó essa, essa calça aqui mano ó. é calça angevical os atributos dela muito bom né ó aqui também tem esse tal de o FF. É isso é assim, não sei o nome. Se tiver errado, me corrija aí nos comentários. Mas a gente vai estar tá evoluindo o chapo e a roupa. Quando mais certo assim, né? A galera deveria ter que entender. A gente vai estar tá evoluindo o chapéu e a roupa para mais 12. Então deixa o like aí que eu vou juntar uns cupomzinhos e vou colocar mais 12, beleza? Então, vou vender isso aqui, ó. Vender aqui ó de Sasuke delas e Eu vou dividir pedou de, de XP aqui ó vou colocar 25 não contigo eu upei para nível 30 eu vou tentar upar vamos ver nível que eu alcanço com 25 xp ó consegui nível 33. mas no momento eu preciso do nível 35 para poder o vou dividir mais aqui ó 15 Isso E opa mano. Agora vamos ver que nível que eu vou conseguir aqui hein? Ó Eu 35 Parece que eu vai até ser o, a pontinha certa né, para poder upar aqui <risos> Mas tudo bem A gente já vai conseguir upar o tempo Uma coisa que vai dar muito FC também De atributo já está sendo uma continha já está ficando GG conforme o que a gente está usando nela. né GG de up já está dando tá legalzinho Quem tipo assim trabalha tem pouco tempo tá ficando legal e no caso é eu né <risos> eu trabalho faço curso daí é meio complicado assim poder querer um tempinho para poder jogar né daí quando eu jogo eu gravo para vocês para poder ter vídeo no canal e poder também fazer conteúdo para vocês Bom, forma de retribuição, se você assiste o vídeo até o final, deixa só vai e compartilha o vídeo, É a única coisa que eu te peço. Se você viu o anúncio, assiste o anúncio, galera. Não vai quebrar, não vai quebrar nada, não vai quebrar sua mão. E vai estar ajudando o canal. Ribeirinho que eu posso pegar aqui do YouTube, eu posso querer investir num um microfone, porque você sabe a qualidade do microfone, né? é tão boa. Se comprar o um microfone é, tudo certinho, mano. e sim, vai poder querer trazer uma qualidade melhor. E podemos querer fazer react? Fazer algumas coisas aí. Vocês apoiam esse tipo de conteúdo? aí nos comentários se vocês querem react. Quer alguma coisa? falar não, te reage é uma coisa. Eu posso reagir aí pra vocês. E a gente pode variar também o conteúdo, né, mano? Não ficar ficando de tanque. Também eu tô pensando em fazer quer ver, outro vlog aí, de querer mostrar minha motinha que eu comprei, tudo né? essas coisas assim, beleza? Tá mais parado que eu andando nela. Mas tudo bem. Mas dá pra gente fazer um vlog mostrando ela pra vocês. Certinho. Acho que vocês vão gostar. Então se vocês apoiam essa ideia de react e vlog. Comenta aí, mano. Vamos reagir. Ok. Aí sim, ó. Tá pegando NPC, galera. Tá sendo... É. pouco. Mas tá pegando. Uma coisa que eu não sou muito, assim... Como que eu posso falar? Expert é assim, nesse, quer ver, manual completo, mano, tipo esse livrinho aqui mesmo, ó. Eu não sou muito de UPA, eu não sei como que UPA, não tenho muita noção para upar Aí se você tiver aí, mano, você escreve aqui no texto, explicando detalhe por detalhe, para mim poder UPA, entendeu? Eu já vou ver isso aí, ó, já vou querer explicar aqui no detalhe, que daí a hora que eu vim fazer vídeo, já mostra aqui também não sabe, entendeu? Okay, já vou poder tentar fazer uma lança aqui, ó, fusão. No fracasso, mas Tudo bem Agora vamos tentar fazer esse escudinho aqui Pelo menos um tinha de dar sucesso, né mano Pra gente poder ter um escudo Acessórios é difícil pra dar sucesso, hein mano Olha o negócio Beleza Vou colocar aqui E o pano aqui, ó É que a evolução é foda, né, mano? A gente começa assim. Eu podia estar fazendo isso em um vídeo só, mas tipo assim, como quer ver que o YouTube aceita só 10 minutos de vídeo? Tipo assim, aceita mais, mas eu gosto de fazer 10 minutos de vídeo porque. Não sei se a galera assiste até o final muitos minutos de vídeo. Tá? eu queria é, fazer a evolução em parte em parte, entendeu? É pra poder entenderem e também ficar um vídeo mais assim explicativo e também detalhado para poder querer mostrar que dá para pegar fc não precisa você gastar milhares aqui, ainda mais no DDtank que é pirata não precisa você colocar dinheiro nele, não você ficar free e forte isso é que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo nesse vídeo e nos vídeos que vai sair aí nesse DDtank, beleza? e o link dele tá fixado nos comentários vai ter o link com o encurtador para você me ajudar, vai ter um link normal para você entrar direto você foi é uma pessoa, malvada. Mas é isso tudo bem, vai entrar aí, vai estar fixado nos comentários, é nós, mano, deixa o like também pra poder poder ver aproveitar aí essa ação com nós, já deixa aquele likezão, tá ligado? Como sempre tentei aquele o cantando, né? Mas parte ou faltou aqui, galera. Nível 10 mesmo, que já tá bom. Eu coloco nível 5 offline, mas... E demora muito pra ocultar. Ah, eu... também não quero que ver, estender esse vídeo para uma evolução eu básica, né, mano? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue no Instagram e na página do Facebook. Vem que o link do fixado nos comentários. Vamos junto, até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tietê e falou.